Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço! Vamos trazer mais um vídeo para vocês, vamos acompanhar como é que está os meus pintainhos, né? Colocamos aí uns ovos para chocar na chocadeira, mostramos alguns, alguns vídeos e eu vou trazer mais um vídeo para vocês para mostrar para vocês qual que foi aí a porcentagem aí de nascimento aí da chocadeira, se foi legal ou se não foi Vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês lá no galinheiro agora. Os outros vídeos era em outro local, mas a gente fez aí a gente tirou de onde estava e colocou tudo no galinheiro. Porque fica um acesso legal aonde você vai cuidar das galinhas. Automaticamente você vai ver tudo de uma vez. Então vamos lá. Olha só que legal gente. Vamos passando por aqui no meio aqui da minha da minha pequena plantação temos que desviar aqui ó é tá um pouco apertado aqui nós temos aqui bastante coisa o galinheiro também é pequeno Se tivesse mais espaço a gente ia aumentar mais um pouquinho aqui nós temos aqui um galo Brahma Light né a gente conseguiu da outra ninhada a gente que a gente comprou pelo Mercado Livre compramos 12 ovos conseguimos tirar aí esse essa galinha e esse galo vou abrir aqui para vocês ver Olha só, gente. O galo, ele cresceu bastante. Temos aqui mais outras galinhas. E. Mas o, o que eu vou trazer para vocês aqui é os pintainhos. Ainda é cedo, tá um pouco escuro. Ali eu trouxe uma cadeira para mim me sentar. E às vezes também a gente fazer o que? Vai para a gente alcançar aqui a altura, né? Olha só, gente. Vou abrir aqui. Aqui eu trouxe para cá a chocadeira. Deixa eu pôr aqui uma lâmpada aqui para clarear. Agora ficou bem melhor, né? Então aqui a gente fez aqui um o tipo uma bancadinha, né? A gente pegou aqui a, a tábua de guarda-roupa, ó, aquelas, aquelas portas, né? Pregamos ali uma, no, nas madeiras ali, fizemos aqui o um suporte bem, bem firme e aqui a gente colocou, como ali o telhado tem algumas brechinhas, né? Aí colocou espuma expansiva para não entrar inseto, bicho assim, todinho ali, ó. Aqui a gente colocou um banner aqui em cima para quê? Para se der algum respingo, não pingar em cima. Sendo que essa chocadeira é, se eu não me engano, é de MDF, né? Então se molhar não pode. Aqui a gente pegou uma pia aqui e, e adaptou aqui. Ó. Então aqui, gente, aqui, a okay, ó, os pintarinhos estão aqui, ó. Olha só que bacana aí, ó. Aqui nós tivemos, tivemos aqui um aproveitamento, aqui, ó. Colocamos uma bacia com comida. Eles já estão ali, ó. Eles estão dentro ali, mas depois nós vamos fazer outro suporte Para a daqui, ó Aqui está aqui a água para eles E aqui, gente, o aproveitamento aqui da, da chocadeira Foi de 50% Ou seja, colocamos aqui 30 ovos para chocar E a gente conseguiu aí tirar aí 15 pitainhos aí, ó. Olha, tem uns... Esses branquinhos aqui, eu creio que amarelinho. Eu creio que é os Brahma Light, aí temos aqui esses pretos e esses meio cinza, porque nós temos aqui, uma, aqui umas galinhas, olha, olha, olha que legal daqui. Ó. Temos aqui várias galinhas, eles estão um pouco com frio ainda, porque ela, tinha uma lâmpada mais forte, mas eu achei que estava esquentando um, porque estava esquentando aqui até a água. Aí eu tirei um pouquinho, mas também é muito cedinho né, ainda, né? Aí aqui qualquer coisa é só eu baixar um pouco mais essa lâmpada aqui, ó para esquentar mais eles. Coloquei aqui uma lâmpada de 40, né? Aquela lâmpada antiga, né? Tava uma de 100. Aí tava esquentando muito, tava até a água, né? Mas tem uns espertinhos e outros que estão com sono ainda, ó. É isso aí, gente. Então aqui, é, os pintainhos tô então, aqui, eu fiz aqui essa porta aqui, ó. Então, peguei aqui o, o ganeto da pia. Furei lá uns buracos para entrar para eles. E aqui eu só fecho, né? Depois eu vou, eu vou abrir aqui... Um, um, um buraco ali, na, na, nessa casinha ali que eu, eu fiz e eu vou abrir aqui esse, esse espaço aqui para eles crescer aqui, ó depois eu vou, vou fazer aqui a, lim, a limpeza e é isso aí, gente aqui é as galinhas, né? as galinhas que a gente tem aqui temos ali uma galinha vermelha essa aqui é uma brama, mas não é pura, né? você vê que tem pouquinho pena aqui também eu comprei, isso aqui vem de Fortaleza Nasceu cinco pintainhos, mas não, não é, não é brama legítima, não. Essa, a, olha só aí. A brama pura, como é que é, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só os pés dessa galinha aqui, essa preta aqui, ó. Olha só aqui, ó. É tipo uma saia, cobre todo o pé aí, ó. Você só vê o pé por dentro, ó. Olha o galo aqui, ó. Olha só o galo, como é que tá. A outra galinha lá. Os pés tudo, tudo bonitinho, tudo, tudo cheio de pênis. Então, se você olhar dela olha assim da parte de fora você, você não vê ó. ó olha olha olha só você você não vê aqui as penas olha então, olha olha só essa galinha aqui essa preta aqui ó você não vê os pés que liga só por dentro por dentro você, você vê então aqui colocamos milho aqui balanceado metade milho metade ração poedeira aqui nós temos aqui quatro galinhas brama né uma um é brama light um é preta e duas é cinza e a gente conseguiu tirar aqui na chocadeira. A gente já higienizou bonitinho aqui, ó. Aqui a gente tirou os pintainhos. Aqui assim, o pintainho foi, foi nascendo, passou só o quê? Só um dia aqui dentro. Passou um dia e eu já transferi lá para a casinha que eu vi. Essa caixa que eu fiz aqui. E essa caixinha aqui, eu vou fazer assim, ó a cada, agora não vou encher não, as galinhas põem dois, três ovos por dia. Então eu vou fazer assim, Não é é todas, né? não é cada uma não, certo? É, elas são quatro, não põem as quatro num dia. Então aqui ó, eu já vou ligar a chocadeira e a gente vai pôr ovos e... e Olha <risos> o galo aí, ó. e nesses vídeos eu vou marcar o, o, os ovos certinho para mim ver quantos, quantas horas... É para nascer um pintainho, tá bom? Então, vai o... ter um vídeo aqui, eu vou marcar, vou marcar o horário aqui no calendário, o dia, a hora e o dia que eu coloquei. Vou pôr um ovo, vou esperar um ovo, que no... as galinhas para o ovo, não vou deixar ovo... ovo ovo guardado não. A galinha colocou o ovo do dia, vou pegar o ovo do dia, vou pegar o ovo do dia pô pôr na chocadeira. Por isso que eu tudo... trouxe tudo para cá. Então, eu vou pôr o aqui, eu ponho ovos hoje chocou, nasceu, eu ponho pra cá, e os outros ficam rodando, amanhã eu vou pondo mais, entendeu, é, nas, é vai aqui, vai, como é que diz, vai, as galinhas vão pondo, e eu vou pondo o ovos aqui, certo, então é isso aí, gente, então mais uma vez ficamos por aqui, com mais um vídeo, esse aqui é o, o, o vídeo do canal José Maria Lima, o oh, canal Rob do Zé, né, e temos aí outro canal, José Maria Lima, e é isso aí, vamos que vamos. hoje então meus amigos e minhas amigas ficamos por aqui, um forte abraço ali eu tenho, tenho ali outro vídeo ali daquelas cabaças né? onde a gente mostrou aqui como é que funciona, bonitinho e é isso aí, um forte abraço ficamos por aqui, se caso você não é inscrito se inscreve no canal, nos ajude aí nessa caminhada aí, mostrando aí coisas bacanas aqui no canal Zé Maria Lima e olha, esse aqui é a brisa do Zé Maria Lima e também no canal Rose do Zé um abração, fui, não esquece do seu like, tchau, tchau.